O Atlético anunciou nesta sexta-feira o acerto com um novo patrocinador. Trata-se da empresa BetSul Site de Apostas Esportiva. O acordo tem validade até o final de 2021 o BetSul estampará sua marca na parte posterior do short de jogo. O Atlético receberá bônus a cada depósito efetuado no Betsul através dos links divulgados pelo Galo em seus canais oficiais nas redes sociais. Segundo o Atlético, os primeiros 300 depositantes alvinegros no site irão concorrer automaticamente ao sorteio de cinco camisas autografadas pelos jogadores. A promoção vai até o dia 23. O resultado será divulgado no dia 25 às 15 horas, através das redes sociais do BetSul e do Galo. Com sede em Curação, no Caribe, o BetSul tem como embaixador no Brasil o ex-atleta de futsal do Galo, Falcão.